Vamos conversar sobre a língua dos Elfos Cinzentos, criada por Tolkien com inspiração no galês que se tornou ainda na primeira era a língua franca de Elfos, Anãos e Homens?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 Eu particularmente adoro as lives exclusivas para membros, em que qualquer um pode, se quiser, ser chamado e aparecer aqui na tela ao vivo. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Todo o seu apoio é essencial para fazer crescer ainda mais esse que é o maior canal tokenista em língua portuguesa, certamente um dos maiores, se não o maior, do mundo em quantidade de vídeos de qualidade sobre o assunto. Neste Tetelanguages número 2, falaremos sobre o Sindarin, língua élfica criada por Tolkien com inspiração no idioma do País de Gales, um dos preferidos do professor especialmente no que se refere à sua fonologia. Ela era a língua dos chamados elfos cinzentos, os Sindar, parte dos Teleri que chegaram até o Grande Mar, mas se recusaram a fazer a travessia rumo às Terras Imortais. Eram, em grande parte, o povo de Elu Thingol, que, ao lado da Maia Melian, foi o rei de Doriath e pai de Lúthien, Tinúviel. Após a destruição das duas árvores, o roubo da Silmarils e toda a confusão criada por Fëanor e seus filhos no infame fratricídio de Aqualonde, os Noldor exilados na Terra-média adotaram a língua dos elfos locais. Isto ocorreu, em parte, porque Thingol, muito magoado com o massacre de seu povo em Yaman, proibiu o uso do Quenya em toda a extensão do seu domínio em Beleriand. Os Noldor passaram a utilizar o Sindari como língua do dia a dia, inclusive traduzindo seus nomes para o idioma adotado. Temos, por exemplo, Finarfin, pai de Galadriel, cujo nome em Quenya era Arafinwe. Seu filho Angrod era Angarath originalmente e seu neto Orodreth, pai de Gil-galad em uma das versões no Legendário, se chamava Artaresto, em Quenya. Vocês podem descobrir mais sobre como os elfos recebiam seus nomes de seus pais e pares no TT número 681 indicado aqui do meu lado e com link na descrição deste vídeo. O Sindarin também passou a ser uma língua franca dos habitantes do noroeste da Terra-média, mesmo após a ruína de Beleriand. Elfos, anãos e humanos a utilizavam quando desejavam se comunicar uns com os outros. É nessa língua que Celebrimbor, neto de Fëanor, grande artesão e criador dos anéis de poder na Segunda Era, fez a inscrição nas portas de Durin, portão ocidental para o reino dos anãos de Khazad-dûm, ou Moria, por onde passaram Frodo, Gandalf e o resto da Sociedade do Anel, em 13 de janeiro do ano de 3019 da Terceira Era. Quais são as suas principais características e como a podemos distinguir do Quenya sobre o que falamos no vídeo anterior deste quadro? Ao contrário do que ocorre no idioma dos Noldor, no Sindarin as palavras são em geral mais curtas. Se no Quenya quase sempre deve haver uma vogal entre duas consoantes no meio de uma palavra, no Sindarin combinações mais complexas de consoantes são esperadas e extremamente frequentes. Temos assim palavras como silivren, cintilante, galadriel e anfauglith, poeira sufocante. Em sindarin também são muito comuns alguns sons inexistentes em português, indicados pelos dígrafos TH, DH e CH. Os dois primeiros indicam sons muito comuns em inglês, pronunciados com a língua entre os dentes. TH é o som que se ouve em THINK, pensar, ou thing, coisa, ao passo que DH é a versão sonora dessa consoante, como em THAT, aquele, ou THEN, então. Já CH equivale ao som gutural bem comum em alemão e espanhol, em que é representado pela letra J, ou J em PÁJARO, pássaro, ou JAMÓN, presunto. Exemplos. TH. Fingol. Doriath. Elbreth. O homem Sindarin de Varda. DH. Maidros, Edel. Elfo. E Hadodron. Tradução direta de Kazadum ou Moria. CH. hunt Passado do verbo fazer, fez e orh, É uma língua com uma gramática extremamente complexa, em que Tolkien reproduziu muito do que o fascinava nas línguas célticas. Um exemplo disso é a formação do plural das palavras, que não se faz, em grande parte dos casos, pela simples aposição de um sufixo, como ocorre em português, mas pela mutação das vogais internas aos substantivos propriamente ditos. Uma pequena demonstração dessa característica. Annon, portão, porta, fica no plural enun. Amon, colina, morro, como em Amon-sul, colina do vento, fica emen, como em emen local perto do qual a sociedade do anel se desfez. Arad, montanha. No plural, se torna Ered, como em Eredluin, as montanhas azuis, e Adan, homem, se torna Edain, daí o plural de Dunadan, que é Dunedain. Nós exploraremos mais as características fascinantes dessa língua élfica com calma nos vídeos futuros deste quadro no TT. Por ora... Terminemos com a já referida inscrição no Portão Ocidental de Moria, conforme descrita por Tolkien na Sociedade do Anel, no capítulo Uma Jornada no Escuro, páginas 431 e 432, do box preto de capadura da HarperCollins Brasil. Notem os muitos encontros consonantais, as palavras mais curtas e sons característicos como TH e CH. Enin Durin Aran Moria, pedo Mellon Amino, im Narvi Hein Celebrimbor o Eregion Teithant e hin. A tradução em português, As Portas de Durin, Senhor de Moria, Fala, amigo, e entra. Eu Narvi as fiz, Celebrimbor de Azevin desenhou estes sinais.